Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal para quem não me conhece, sou o senhor titi e hoje começo um vídeo que é muito excelente então se acomode aí, já pega a tua água o seu suco, ou sua pipoca e vem porque hoje tem vídeo da hora demais mano, eu tava planejando fazer esse vídeo faz muito tempo, mas tava esperando as coisas se ajeitar, a coisa coisas se colocar no lugar pra gente poder que explorar esse mundo dele tem como um, um jogador e um divulgador também que ver um youtuber que tem canal há 5 anos no youtube, decidi fazer um servidor pra mim, esse servidor vai conter painel liberado para todos, você montar sua conta, com seus itens a montar o seu estilo Com suas roupas, tudo Seu pet, o que, que você quiser, cara Porque eu vou estar disponibilizando muita coisa aqui O servidor vai ser um servidor novo Então eu vou precisar da contribuição de vocês investir muito no servidor Porque vocês me cobram muito era um servidor que dava muita viu aqui no canal. E como eu pensei. Ah, se fechou o servidor Nexotank. Que era um servidor que tinha painel. Pegou um hype daquele tamanho. Por que, que eu não abro um com painel. Com o próprio nome do e o slogan do Tietê. e eu fiz isso. Mas pra isso. Eu preciso colocar ele online. Tá faltando verba. E eu vim aqui pra pedir uma ajuda pra vocês. Que quer que que volta. A nostalgia volta. Mano. Vai ter tudo liberado. 100%. Tipo esse servidor. Que eu fiz esse vídeo aí, ó. Pegar a conta do inscrito do zero e vou ficar assim. A quantidade de cupom vai ser totalmente igual, só que vai ter muita melhoria. Vai ter muita coisa que você vai ter de pá, mano. Vai ter que gastar tempo, vai ter de terraça. Vai ser um cara que veio que vai pegar o da fã, vai ser esquisito para você, meu amigo. então Vai ter muita coisa liberada, mas vai ser hard. Isso vai te interter, graças a Deus. Vai trazer que vem mais gente para poder ver essa comunidade tão legal de DDTANK E nisso o que, que eu tô pedindo para vocês: 25 reais. É talvez você pense, nossa titi, não é Vai fazer um DDTANK Precisa que a gente dá 25 reais, não mano, é? Porque eu gastei muito dinheiro. Só vou falar a conta aqui. Vocês vão falar, mas que absurdo, véio. não é? Porque a gente precisa de divulgação, precisa de muita coisa. Nisso, eu estava até pensando antes de fazer esse vídeo vender meus equipamentos que demoraram muito tempo para me ter. Que é microfone caro, o um notebook que eu gastei muito nas configurações dele. Meu mouse, mousepad, microfone, nossa mano, muita coisa que eu tenho aqui que eu ia vender para poder abrir o servidor. Mas daí eu pensei assim: só abrir o servidor não vou ter como jogar e gravar. Então, o que, que vai adiantar? Não compensa vender o um notebook. Eu vou fazer um vídeo. Totalmente que ver transparente, tentar mostrar que ver meu ponto aqui pra galera, vocês entenderem e tentar ajudar o servidor. A gente coloca o servidor online mês que vem agora, que vai ser acho que é maio, né? Em maio, finalzinho do é, de maio, não vou prometer no início porque vai que a gente não consegue adquirir essa verba. Mas se você tentar ajudar, ajudar acima de 25 reais. Entendeu galera? Porque falta pouco, mano, muito pouco a gente colocar esse servidor online Eu já tenho um grupo do Discord, já tem muita gente lá No caso, é o desenvolvedor dos jogos Demorou muito tempo pra mim quer ver, pegar uma credibilidade desses caras gente... Mano, foi tempo, tempo e gasto trabalhei demais, só o poder fazer esse servidor Espero que todo mundo joga, mano, na moral E vai voltar o dele tem com o painel Espero contar com todos vocês e contar com a ajuda de vocês, R 25 não vai matar ninguém, mano. Você vai fazer parte. E no ver quem é mandar um, um pix de reais. Vou dar um VIP de um mês, que é um VIP muito bom. Que vai é, ter itens que com os atributos muito apelão. Vocês vão entender. E o servidor tá voltando. Não vou vender evolução agora, vou vender VIP, cara. Você tem noção tá vendo como que as coisas evoluem mano, é questão de tempo, a gente já testou muita coisa, mas o que, que tá pegando mesmo, né, colocar o servidor online, mano, sei o que tá pegando, então, ajuda o JT porque eu não quero vender meu notebook e minhas coisas pra colocar o servidor online e jogar pelo público, como que eu vou gravar pra vocês, como que eu vou fazer a divulgação do servidor, entendeu galera, então ajuda aí mano, eu tô vindo aqui, bem, sendo bem sincero bem aberto com vocês, então é isso mano, servidor com o painel vai voltar então tem o um pix aí você quiser ir lá no instagram tirar dúvidas antes de enviar algum pix querer saber do servidor vai lá que eu te explico certinho mas aqui pelo vídeo eu acho que já deu pra vocês entenderem então é isso galera muito obrigado quem puder doar vai ser uma forma de acelerar o processo ele vai abrir de qualquer maneira mas se você doar o pix ele vai abrir mais rápido porque o planejamento era para ser que em julho quase no mês do meu aniversário mas eu quero abrir pelo menos em maio mano que que eu sei que consigo vocês me apoiando em maio a gente consegue abrir o servidor falta muito pouco galera na moral 25 reais mano ajuda tipo assim a quantidade exata eu não posso passar para vocês mas se muitos inscritos do a 25 reais a gente consegue a hora que for abrir o servidor Vou divulgar nome pro nome, vou mandar VIP ao vivo pros caras. Vai ser uma coisa excelente, mano. Nenhum outro servidor vai ter que ter essa ideia. Então, me ajuda aí, fechou galera? Então muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Até o próximo vídeo, que vai ser um vídeo muito bom aqui. É isso aí, mano. Quem diria, né, cara? Tô pensando aqui. Quem diria? gente tinha... depois de muito tempo fazer o um próprio DD Tank. Além disso, com painel. VIP. Muita coisa, mano, na moral. é ter vídeo demais. Vocês vão até escoar, na moral. Mas é isso. Pra quem tava com saudade, então vou pro servidor Com o painel, ó.